a ser mãe. Olha eu aqui. É. Tenho dois filhos que me honram. Estar com minha filha, com Fagundes, com meu primo Sérgio, com Pereira, Zé Celso, com a minha filha, com vocês aqui. É um momento especial na minha vida. Eu estou com 88 anos. Zé, é, eu sei que, na minha vida, isto nunca mais vai acontecer. E não digo isso com tristeza. Eu consegui, na minha vida, com mais de 70 anos de vida pública, ter este momento. Viu nada? Obrigado! Depois de tantas dificuldades na minha vida e na vida de Fernando, que faria anos hoje. Uhum! Anos. Muito, obrigado. Muito obrigado, meu irmão. É um irmão. casa, essa plateia, é gente que quer que este Brasil tenha uma cultura viva. E vocês estão aqui para isso, não é verdade? E isso no lançamento, lançamento de um livro de uma mulher que sobreviveu, a todas as dificuldades de uma vida de gente de teatro. E não tem lugar mais bonito. Não tem profissão mais bela do que essa. Não tem. Não tem mesmo. Não, não é. tem. Não tem. Eu só queria agradecer, Zé, por ter sido a oficina nessa hora. Muito obrigada. Eu não... Eu vi Rei da Vela. Muito obrigada. <risos> é verdade, porque eu sempre ouvi dizer que existia o Rei da Vela, e agora eu vi Rei da Vela e não vi Rei da Vela como uma montagem lá. Oi? É Borg está aí? É Borg! É Vem! Vem. coisa linda no fim do rei da vela, ele disse, quando eu vejo o rei da vela, eu jovem, eu fico com nervoso porque eu faço muito esforço e eu levei 50 anos para não fazer esforço, de uma beleza e eu queria agradecer porque eu vi o rei da vela não como algo lá atrás, mas o rei da vela hoje como nunca, eu nunca vi uma peça tão própria para esse momento e todos nós deveremos ver Rei da Vela e o mundo deveria ver Rei da Vela e poder ler esse livro aqui sobre um ator no oficina eu não tenho como agradecer, Zé, nesse momento. <risos> Te amo, minha mãe! Obrigada! Obrigado a todos. Muito obrigada, gente!